Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um programa WASH Ciência Cultura, vamos brincar! E hoje nós vamos brincar de verdade, para isso nós chamamos os nossos palhaços Teca e Laranjada para ensinar um brinquedo bem bacana para vocês. Também vamos cantar uma cantiga de roda portuguesa, quem quiser aprender é só ouvir e cantar com a gente e brincar com a gente. Vamos brincar então? Vem com a gente! E aí, pessoal? Vamos brincar de quê? Vamos brincar de indo eu! Oba! Uma ah, cantiga portuguesa! É portuguesa! Acho que a mãe do Manuel vai gostar! Ah, sim! tá na Manoela, com certeza! Bora lá! ora tus, TUS TUS Horas, horas, horas, horas chega, chega, chega reta para trás hora, chega, chega, chega reta para trás uh, Ei, que Oi, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Teca, meu sobrenome é... Levada da Breca Ó, oh, pessoal, hoje eu tô de máscara, porque nós estamos na pandemia, né? Não foi mar, porque eu tô aqui assim mesmo pra brincar com vocês, bem protegida. E olha só quem tá aqui, a Totilde! A Totilde! onde eu vou ela vai, onde ela vai eu vou. <risos> ela é minha amiga e ela veio pra aprender a fazer um brinquedo bem legal. E sabe quem que a gente vai chamar? Um colega que tá doidinho pra aprender a fazer um brinquedo. É o meu amigo Laranjada. Quer ver? Laranjada! Oi! Laranjada, vem aqui brincar. Eu vou! Você tá de máscara? Eu tô! Então vem. Tá, avô. Oi! Oi, Uia. Laranjada. Como Oi. vai? Tudo, tudo, bom? tudo bom? Tudo bem. Oi, Crô. <risos> Laranjada. Aí, nossa, que legal isso aqui, ó. Não é esse brinquedo não, Laranjada. É? Essa é assim com Maria. Que fazer assim? De saquinho é assim com Maria, claro. né? Esse não. Ô Laranjada. O que é isso? Esse brinquedo, esse barbante. É. Vocês aí em casa vão precisar de um barbante, Uau. né, Laranjada? De uma meia. Que legal. E pode ser qualquer meia, velha. Véia? É, é. Pode ser até aquela que tá furadinha. E com chulé? Não. Não, não, laranjada. Com chulé não pode. Tem que não, não. estar limpinho. Tá bom? Vocês legal. vão precisar de três bolinhas de isopor. Se não tiver, pode ser um papelzinho amassadinho assim de jornal. Que bacana. Três bolinhas amassadinhas que dá hum, na mesma. Legal. Tá bom? Sim. Se não tiver barbante, pode ser até um pedacinho de lã. o que, que vai sair aí? Vai sair um fantástico. Fantoche? Fantoche laranjada, Nossa. você quer? Ah, é, quero, vamos, vamos fazer o trem. vou fazer. Laranjada. Olha é. só, não é trem, não. Nós vamos fazer fantoche mesmo. É fantoche. É. é um é fantoche de, de meia. De ah. De meia. Você tem meia? Tem, tem, tem inteira. Não, não é inteira, não. É uma meia-meia mesmo. Ah, tá. Mas não pode fazer com inteira? Não, não. não. Tem que ser com meia. Meia? É. Laranjada. Uhum. Primeira coisa, você tá pronto? Pronto. Então... Você vai colocar sua mão aqui, ó. Não laranjada aqui dentro. Ah, sim. É. Tem o... nada aí dentro? Tem nada aqui, não, laranjada. Ó, olha. Olha. Olha, olha, laranjada, que coisa beleza? Pode. Olha, certinho. Laranjada. Tá aprendendo? Agora você vai ter que pôr essa bolinha até chegar aqui, ó. Na ponta do dedo. Aqui, ó, por aqui. Nossa! Será que você consegue? Não. Laranjada tem que empurrar na bolinha. Sim? Muito bem, hum. tudo certo até aqui, não, até chegar aqui ó laranjada, aí agora eu precisa de um amigo, de uma amiga, da mãe, do pai, do irmão, da irmã, qualquer pessoa para ajudar, ó, hum? não, vou, vou dar um nozinho laranjada, hum? não, laranjada, não, não tiro o dedo, fica aqui com o dedo, hum? ah, laranjada, hum. Olha só, mostra pra eles. Olha, você tem um bigodinho. Isso, nariz e bigode. Agora, laranjada, segunda perna. Vamos colocar a bolinha aqui até chegar aqui e fazer um zóio. Zóio? É, vai ter um olhinho igual, gente. Sim? Isso, laranjada. Agora, eu vou assim? dar um nozinho. Tá muito bonito, laranjada. Um pouquinho mais pra cá. Agora, ó, laranjada, nós vamos amarrar aqui pra ficar o olhinho, tá? Não, vai. É, pra ficar o... O olho certo, entendeu? Ó. Peraí, laranjada. Agora sim. Olha. Vai ficar um bigodinho olha, que bonito. É o São os cílios. Ah. Laranjada, agora a outra bolinha. A terceira bolinha. Tu vai colocar até chegar aqui, laranjada. Sim. Vai empurrando, empurrando, empurrando. Assim? Muito bem, laranjada. Olha, olha. que bonito. Viu? Você nunca teve um brinquedo desse e nem vai precisar comprar. Tem que amarrar. Tem que amarrar. Bem marradinho. Bem amarradinho nozinho. Ó. Senão o zóio sai. Exatamente. Ó. Nossa, a laranjada vai ficar bonita, hein? O seu, seu brinquedo, seu fantoche. É que eu não tô conseguindo aqui. Agora peguei. Agora peguei. Olha, Vou que legal. Com, com o zóio gordo. Com, com o Joutibit. Agora deu certo. Ó. Oh a gente põe a roupinha. Aí tava tá pelado. É assim, tava, é, tava curto. Agora sim. Oh, aí faz aqui. A Agora boquinha. a boquinha. Ah, que legal. Oh. Ai, deixa eu ver. Oi, tudo bem? Oh. Oi. Que bonitinho. Muito legal. Oh. Olha lá Oi. pro pessoal. Oi, tudo oh. Agora, laranjada. Ah. Você tem que tirar ela e pôr aqui. Ah. É, ah. por ela aqui. Assim? Não, laranjada. Tira a meia. Pra você me ajudar a fazer o meu. Não é pra Não, Laranjada, é essa mesmo. Ah, essa aqui. Isso, tchau, cobrinha. Deixa ela descansando aqui. Isso. Ah, agora tá, você vai me ajudar. Eu? É, Laranjada, hum. agora você já... Hum. Olha. Hum. Agora você é expert. Ó, Laranjada. Mas hum. vai eu com a minha bolinha, ó. Bolinha. Sabe da é. Agora a gente hum, precisa hum. de um coleguinho, um amiguinho, um amiguinho, a irmão, um irmão, a mãe, aqui, e o pai. Vem é aqui essa, assim. vai laranjada, Opa. não, ó, laranjada faz um nó olha pessoal, laranjada fazendo um nó, olha que chique, força, isso, mais um, ai daí, mais? mais um nó, tá meio marradinho. bem amarradinho? bem amarradinho, ai, oi, Tá oi, tá arruma agora, outra bolinha. Hum. tá preparado? preparado, preparado, então vamos fazer o outros ozinhos aqui, eu puxo você dá um nó, uhum. sim? isso, bem é. fortinho hein, vai Vai amarrar seu dedo? Não, pode ir, vai, força Vai mais, mais um Vai ficar um bigodão <risos> São os cílios Agora sim Vai amarrar um. mais um Mais um, agora é o último, vai Aqui, amarra o seu aí Já tô aprendendo ah. Vai, vai Mais um ah. e... Põe o seu Põe aí sim e nós vamos brincar agora de fantoche. Então vamos. Vamos? Por a roupa, vamos ficar pelado. Agora sim. Ó. Oi. Vem aqui, vem. Ó. Oi, Oi tudo bem? falar. sábado, um programa novo com novidades, curiosidades, não percam